Come <laughs> on, <laughs> Eu sou Luz Piantino, eu tenho 27 anos, quase 13, 28. sou artista plástico e ator. Eu me apaixonei pela arte em geral. Minha mãe e meu pai são os professores de arte. Eu sou palhaço um profissional, pois é a partir do meu avô. E não, do meu tio. A luta é pela vida de todas as pessoas. Necra, pop, LGBT, quem mais ou pessoas com deficiência? Esse quadro, que eu tinha 12 anos e eu pintei esse quadro que chama A Caça. Então é aquela música. A Caça é muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Que é o primeiro quadro de profissional que eu fiz, meu bebê sim. E voltando de grafite, que eu gosto muito, que me chamam Ocrito, e tem o Cênese também. O Senesso, você sabe, ninguém fala. <risos> <risos> Mas quais são meus filhos e Tintas são alimentos que, que, que eu dou para eles. Que para mim, a arquitetura é, arte, é tudo a vida, né? A vida é a arte. A arte é a minha vida. Isso é a vida, sim. Se, se soltar, ser feliz e é a arte é a vida.